Muito bem pessoal, bom dia, bom dia a todos é, Hoje nós voltamos aí a Lagoinha né, Para verificar como é que tá ficando aqui as obras Para você que acompanha no nosso canal Você tem acompanhado aí a reestruturação Desse lugar aqui, né desde então Que aconteceu aquele acidente ecológico Mas hoje inclusive nós Viemos aqui com um fixador de câmera para poder ver se dá uma certa estabilidade na imagem Para você conseguir ver melhor como é que está ó. Aquelas quiçassas, aquele brejo praticamente que estava aqui no meio Já foi todo retirado Praticamente está pronto, né os funcionários ainda fazendo aí alguns reparos nas laterais e segundo informações aí da prefeitura municipal, tá é, para chegar aí os pedalinhos, né? E vamos vão fazer também aí a, a reforma do calçadão, que foi muito danificado, pois as máquinas pesadas foi necessário né? entrar no calçadão. O calçadão é preparado para o pessoal, né? É, não é preparado para máquinas pesadas. Nós estamos aqui no meio da lagoa, né? Que muitas das vezes aí a gente já pegou imagens hoje o sol tá muito claro aqui em paraíso né inclusive quente demais tá uma beleza eu creio que vai sair muito bem nítido nessas né? imagens para vocês aí acompanhar aí como que tá ficando ó nós vamos andar um pouquinho aqui essa aqui essa parte de cá na, nos outros vídeos vocês viram aí, que estava aí terrivelmente detonado já está tudo limpinho solzinho batendo aí na água né nós viemos a, até aqui né aproveitando aí dar um passeio de bike a nossa bike ali encostada aqui a ponte né enfim, as reformas estão de vento em polpa, né? Eu acho que muito breve pode-se dizer, né, que a Lagoinha está nova em folha, né? Solzinho brilhando, clima gostoso, sul de Minas nunca deixou a desejar sobre o clima. Um lugar fresquinho demais, um, um ótimo lugar para as pessoas que gostam de lugar tranquilo. Muito bem gente hoje nós voltamos aqui no bairro São Genaro onde tem a outra lagoa por sinal estava uma quiçaça tremenda né é, antes da, da limpeza aí o prefeito municipal resolveu aí dar uma geral aqui nós vamos mostrar aí para vocês aí como que está a lagoa São Genaro é mais conhecida como Lagoa São Genaro me parece aí que tem uma determinada data do mês aí que a prefeitura libera o pessoal pescar de graça. E estamos aí no meio da cidade, ó. não vai pensar você aí que nós estamos aí na, na área rural não. Aqui é um bairro inteirinho aqui, ó. E atrás das minhas costas aqui também. Muitas casas. E o pessoal tem a liberdade aí de desfrutar, né? De pescaria aqui numa determinada data do mês. Totalmente de graça. Isso aqui tá uma quiçaça tremenda. É, quando houve aquele problema lá na, na, na, lá, lá na lagoinha, na parte de cima da cidade. É, eles começaram a limpeza por lá. E já puseram aí os tratores, né? As dragas para fazer a limpeza daqui da, da São Genaro. Olha como é que tá ficando. Tudo limpinho, tudo bem arrumadinho. E não tá pronto ainda, gente. Não está pronto ainda, que diz que provavelmente essa aqui vai ser inaugurada também, igual a outra lá. Não vai ter pedalinho, essas coisas, mas vai ser mais para é pescaria, né? Vai ser mais para fim de semana é, da população, aí tem um lugar de descontração, né? Hoje você vai ouvir aí um pouquinho desunido, mas provavelmente é o vento. Estamos aqui, quase 10 horas da manhã, Muita, muito sol, mas estamos aqui debaixo de uma árvore. Você pode notar aqui que a rua ainda está ainda meia suja, devido aos maquinários ainda que estão trabalhando na parte da frente da lagoa. Né? Daqui a pouco vamos caminhar até lá, perto dos maquinários. Também para registrar algumas imagens para você que gosta de pescaria, tá aí né? Algo bom para você ver. Infelizmente, naquela chuva que tivemos aqui, houve uma destruição de peixe. Eu não tenho informação se aqui houve o mesmo problema, apesar de ser perto, mas eu creio que sim, houve uma matança de peixe muito grande. Mas o boato da prefeitura, né, o, o que se fala na cidade é que vai ser reabastecido novamente com, com peixes, né, logo após a, a reforma, né. O prefeito Marcelo tem cuidado bem da cidade. Desde então que nós chegamos aqui em Paraíso, nós só temos contemplado melhorias na cidade, né. A cidade já não era, não era ruim de se ver. está cada dia ficando melhor, né pois ele está aí, é igual ele comentou em uma das entrevistas que ele quer fazer realmente valer a pena né, esse nome, Paraíso, São Sebastião do Paraíso, a cidade ser um dos exemplos de sul de Minas para se viver. Muito bem, né é, vamos caminhar mais um pouquinho e daqui a pouco mostrar imagens lá da parte da frente da Lagoa São Genaro para você aqui pessoal ó aqui nós já estamos na outra ponta da lagoa aqui dá pra gente ver como que isso aqui é grande hein eu imagino o pessoal pescando aqui no final de semana deve ser muito legal eu não sou muito chegado com pescaria mas para o pessoal que gosta né gosto é gosto né eu já já sou no estilão mais de trabalhar com as minhas coisas né Aqui tá dando até um pouco de repio, né, que tá, tá muito sujo as ruas. Eu não esperava ter tanto poeira. A região que nós moramos lá é, é mais limpo, né. Aqui tá mexendo com maquinário E as ruas, é passar um carro, eu vou te falar, levanta uma poeirona danada, né. Mas daqui a pouquinho estaremos retornando lá Para cima. Só vimos, viemos aqui para pegar mais as imagens da São Genaro aqui, ó aqui é um lugar tranquilo um lugarzinho que o pessoal está fazendo aqui na calçadinha provavelmente para descanso né na hora do sol uma parte da calçada ainda precisa ser feita provavelmente a prefeitura né vai potenciar isso árvores para todos os lados né onde não falta é árvore é o é o bom da do estado de Minas Gerais, né, que é por isso que é mais fresco, né, tem muita arborização, tem muito cuidado com a natureza. Alguns estados brasileiros não, não cuidam é, dessa parte, né, e depois sofre com a temperatura. Ali provavelmente deve estar mais empoeirado ainda, porque vocês podem ver a máquina trabalhando lá na frente, né, mas vamos ver se aproxima um pouquinho mais Para ver como é que está a outra parte Daqui a pouquinho voltamos com vocês Olha aí gente, agora nós estamos bem de pertinho aqui da, do maquinário trabalhando Aqui tem uma das dragas né, que já faz algum tempo que está na cidade Desde o mês de dezembro Ela estava lá na parte de cima Fazendo aí a limpeza e a parte da, da lagoa tá, parece que já tá limpa, né? Porque essa aqui é a segunda parte. Nós pegamos lá a primeira. Essa aqui é a segunda parte, que eu gostaria de pegar para você ver. Está meio complicado aqui fazer filmagem, aqui porque tá muito sujo. Isso aqui tá parecendo sítio. Mas essa aqui é a segunda parte, já tá toda limpinha. Antes, uma quiçafa só, né? É, inclusive testemunho de moradores aqui que não aguentava os de tanto pernelon que tinha na época do calor e o pessoal está muito grato aí a, a administração né, por estar tá limpando. Aquelas máquinas têm trabalhado constantemente né desde o mês de dezembro, pois a lagoa lá de, de cima não é pequena não, né e aqui também Acho que já deram para perceber que não é nada pequeno. A limpeza, o trabalho que fizeram aqui é tremendo. Mas é, é assim mesmo, né? Tudo que para ficar bom tem que ter trabalho e tem de ser devagar, né? Eu creio que quando eles inaugurar isso aqui vai ficar excelente, vai dá alegria para muita gente aqui pessoal que gosta de ter um lazer aí de pescaria eu tenho certeza aí que vai gostar muito gente a gente fica por aqui nós viemos apenas para trazer mais um pouquinho aí da natureza de sul de Minas para você você que acompanha nosso canal não se esqueça é, deixa aí o seu joinha se inscreve e acompanha nosso trabalho aí tá bom um abração a todos